A história de um irlandês que tornou-se rei de uma sociedade primitiva tribal habitantes de um pequeno paraíso no Pacífico, que esconde uma grande lição sobre economia e degeneração social através da corrupção monetária. Baseado numa história real, o filme His Majesty O'Keefe, ou Sua Majestade, o Aventureiro de 1954, se passa nas Ilhas de Yap no final do século XVIII. Esta história tem início quando o náufrago irlandês é encontrado na praia pelos nativos da ilha. Seu nome era David O'Keefe, um comerciante que passa a conviver na ilha paradisíaca enquanto aguarda alguma embarcação para que lhe pudesse dar carona de volta para casa. Nesse tempo, ele observa e assimila as pequenas peculiaridades daquele ambiente exótico, pelo qual desenvolveu cada vez mais empatia e interesse. Iap possuía muitas características positivas e belezas naturais para se gostar de lá. Mas, além de seus atributos paradisíacos, as ilhas possuíam um imenso potencial econômico em decorrência de sua localização privilegiada no Pacífico, lhe permitindo entrepor o um comércio marítimo com toda a Oceania e Leste Asiático, onde na época mereciam destaques vários portos coloniais como Guam, Filipinas, Hong Kong e Indonésia. Até então conhecido como Índias Orientais. Mas além de sua localização privilegiada como entreposto durante o aguardo de uma carona marítima, O'Keefe enxerga a grande oportunidade que poderia mudar sua vida, a exploração e venda de copra. Copra. coconut its and gold. Copra é o termo utilizado para designar polpa de coco desidratada, utilizada na extração de óleo, que na época possuía uma altíssima demanda devido ao seu uso medicinal, culinário e principalmente para iluminação com lamparinas. Tendo em vista que antes da eletricidade ou dos derivados de petróleo se consolidarem para essa finalidade, a opção disponível no mercado era o óleo de baleia, que produzia muita fumaça e deixava o ambiente fedendo a peixe o que tornava o óleo de coco uma alternativa nobre para a iluminação de interiores e fazia com que a compra praticamente valesse seu peso em ouro. O solo fértil, associado ao clima propício, tornou os coqueiros abundantes da ilha, os quais estavam carregados de frutos prontos para colheita. Após conseguir sua carona, David vai até Hong Kong em busca de financiamento e recursos para uma expedição de volta a Yapa. Claro onde dessa vez chega na condição de capitão do navio. Seu objetivo era a utilização de mão de obra nativa, já que trazer trabalhadores era algo extremamente caro e poderia viabilizar sua expedição, além do risco em expor sua galinha dos ovos de ouro para terceiros. Ele já havia tentado fazê-los trabalharem em troca de diversos presentes. Mas, diferente do que era comum ocorrer nas colonizações, com as relações comerciais entre os povos tribais conduzidas através do escambo de presentes manufaturados e ferramentas, o plano fracassa miseravelmente. Para o povo de Iape, nada do que lhes era oferecido possuía valor, pois já tinham todos os recursos necessários para viver em relativo conforto e pouco lhes interessavam as bugigangas oferecidas por forasteiros, só que graças à minuciosa observação daquela peculiar sociedade durante sua estadia, aprendendo inclusive o dialeto nativo, o capitão descobre uma forma de fazer com que trabalhem para ele, através da perversão de seu rudimentar sistema de trocas. IAP possuía um sistema econômico onde todas as transações eram transmitidas de forma oral, funcionando como um livro-razão ou ledger não escrito e descentralizado. Em contabilidade, o livro-razão é um registro de transações, de forma que se possa resgatar todas as movimentações de capital e sua cronologia. No contexto de IAP, a tradição oral funcionava como uma grande fatura de conhecimento popular onde todos os títulos de propriedades eram transmitidos através de gerações. Mas a transmissão oral sozinha não era suficiente para fazer esse sistema funcionar. A ilha era repleta de grandes pedras circulares de calcário chamada Ray ou fei, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, que além de valores ritualísticos e decorativos, possuíam a função de moeda. Iape não possuía fonte do minério, as pedras de rei eram extraídas da ilha vizinha de Palau, que fica a 400 quilômetros de distância, sendo trazidas por grandes canoas em expedições demoradas e perigosas, onde muitas vidas eram perdidas na jornada. Todo o processo de mineração e transporte funcionava como uma prova de trabalho, que garantia a escassez e permitia lastrear todos os registros, evitando transações duplas e fraudulentas, além de permitir que os registros transcendessem as gerações com um ativo resistente à ação do tempo. Apesar de funcionar por eras como moeda, as Pedras de Ray careciam de algumas características monetárias fundamentais, como a portabilidade e fungibilidade ou seja, não eram homogêneas, tendo valor definido de acordo com sua dificuldade de produção e idade, sendo raramente movidas de lugar após alguma transação, com os títulos de posse ficando a cargo apenas do registro da tradição oral. Existe até mesmo o caso em que uma dessas pedras foi perdida no caminho de volta para Iapu. Mas ainda assim considerada como título de propriedade válido, mesmo estando no fundo do mar a 150 quilômetros da ilha. Em posse desse conhecimento, o O'Keefe parte para Palau com ferramentas apropriadas e explosivos que lhe permitem extrair Ray das minas de forma muito mais eficiente, as conduzindo para Yap em seu navio a vapor sem muitas complicações. Ao chegar na ilha, o líder local condena as pedras trazidas pelo capitão, afirmando serem falsas, pois somente a extração com o suor de seu povo, que realmente possuíam algum valor legítimo. Mas apesar dos sábios avisos, a natureza humana prevalece e os estímulos econômicos falam mais alto, com os iapineses negociando mão de obra com o capitão, que finalmente consegue seu carregamento de compra. Assim, David O'Keefe torna-se podre de rico em relação ao mundo civilizado com os bolsos cheios de ouro, ao mesmo tempo que é considerado rei na perspectiva econômica de Yap. As pedras normalmente eram usadas para consolidar transações de grande valor, onde indivíduos com abundância de excedentes financiavam as extrações para trocá-las por casas, casamentos arranjados e ferramentas, o que as fez funcionar como reserva de valor. Mas com o rei introduzindo quantidades massivas de novas reis na economia dos nativos, pela lei de oferta e demanda, as pedras começaram a perder valor inviabilizando sua mineração devido à perda contínua e acelerada do poder de compra. Portanto, a expansão da base monetária encerrou um hábito cultural transmitido a incontáveis gerações. David O'Keefe continua seu reinado na ilha onde mesmo sem o poder econômico das pedras, consegue manter sua influência através da riqueza acumulada, combinada com todo o conhecimento tecnológico avançado que detinha em relação aos hábitos primitivos da ilha, até que de forma bem similar à sua chegada, some no naufrágio ao ser atingido por um tufão. O filme é resultado de uma produção australiana numa parceria da Warner com a Norma Productions, utilizando a história do livro homônimo que havia estampado as páginas dos jornais com sua curiosa história. As filmagens ocorreram mais ao sul, nas Ilhas Fiji, já que na época a paisagem de Yap havia mudado bastante, após o constante contato com comerciantes estrangeiros e a ocupação do Império Japonês na Segunda Guerra. O filme em si não é uma obra-prima, possui uma narrativa com muito enchimento de linguiça e inserção de clichês, como romances e combates sem motivação convincente, mas é uma boa pedida para uma tarde de domingo com a família, por ser uma produção de um grande estúdio na época de vigência do Código Race, onde tudo era politicamente correto. Apesar das locações não serem as próprias ilhas de Yap, uma de suas qualidades está em ilustrar a história desse peculiar sistema econômico das pedras gigantes, principalmente se você já leu o livro O Padrão Bitcoin, que se por acaso não conhece, recomendo fortemente a leitura pois é um livro de história onde o autor aborda a cronologia pela perspectiva econômica, desde a República Romana e o surgimento do padrão ouro até o recente início do século 21 com a criação de um ativo digital escasso chamado Bitcoin. O autor em certo ponto utiliza a história de Yap e seu dinheiro exótico para explicar o funcionamento básico dessa nova moeda, além de comparar quais as falhas das pedras de Ray e como o Bitcoin resolve esses problemas. Em sua obra, o economista e professor universitário libanês, Seif Din Amos, argumenta que o sistema monetário de IAP possuía algumas características notáveis como reserva de valor. Uma delas, por exemplo, a resistência ao furto por ser extremamente difíceis de locomover, além do registro de posses ser feito de forma pública, o que inibia fraudes e permitiu acumular em bens de capital a ponto de desenvolverem uma sociedade que transcendeu a subsistência, criando um mercado com acúmulo de riqueza entre gerações. Apesar dessas vantagens, possuíam uma falha mortal. Sua escassez dependia apenas de uma limitação tecnológica transitória, a qual deixou de existir como a chegada inevitável de tecnologia estrangeira mais avançada. O Bitcoin não possui essa fraqueza, pois a natureza de sua escassez é matemática garantida pela descentralização da rede, adquirida através do sistema de estímulos da mineração, onde o livro Razão da Moeda é registrado de forma digital e pública, protegido com algoritmos de criptografia e auditabilidade universal. Diferente das Pedras de Ray, sua produção é inexoravelmente decrescente. Após passar por dominação do Império Ultramarino Espanhol, Império Alemão e posteriormente Império Japonês, IAP hoje faz parte dos Estados Federados da Micronésia, com uma economia modesta baseada na pesca, mineração e turismo. Apesar de ser um lugar remoto e pouco conhecido, seria uma ótima opção para membros da nova elite mundial gastarem seus satoshis, quando o preço do Bitcoin começar a refletir o seu valor real. Tendo em vista a importância da obra de Safety e o quão curiosa é a história do dinheiro de pedra. Diante do exposto, recomendo o filme, pois de forma única serve de ilustração para explicar problemas complexos da sociedade, evidenciando como o passado tribal da nossa história humana está diretamente conectado aos nossos comportamentos contemporâneos e às mais avançadas revoluções tecnológicas modernas. Salão, boys. Enjoy, sir. Se gostou do conteúdo, deixa o like e compartilha. Nos vemos na próxima.